O famigerado CRUSH E aí, pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou a Otávio e vocês estão aqui no Leite com Biscoito. Eu acredito que vocês Cookie Monsters, aí do outro lado já tiveram pelo menos um crush na vida de vocês. Mas pra quem aí não sabe o que é crush, pode deixar aqui, eu explico pra você. A palavra crush é usada por pessoas moderninhas, tipo nós, pra determinar aquele menino ou aquela menina que faz o nosso coração bater mais forte, sabe? Que dá borboletinhas no estômago e que dá aquela vontade de você pegar a pessoa, roubar ela, levar pra sua casa e nunca mais... Deixar ela sair de lá. Eu pedi pra vocês aí do outro lado comentarem ou me mandarem por inbox histórias que vocês tiveram com relação a crush. E graças à história de vocês, eu consegui determinar três crushes específicos. Então, você aí que me mandou as histórias, muito obrigado! O crush número 1 um é o crush do busão. É aquele crush que aparece pra fazer você ter aquele famoso ataque cardíaco e simplesmente vá embora. Sem deixar nenhum vestígio nem rastro da existência dele pelo mundo É aquele tipo de pessoa que te faz pensar Muito obrigado meu deusinho pela mãe dessa criatura ter feito assim Só que infelizmente ela não colocou o número do whatsapp nem do facebook na testa Pra facilitar encontrar a pessoa na vida Crush número 2 É o crush felizes para sempre. É aquele crush que você sabe muito bem onde encontrar. Sabe por quê? Porque ele trabalha no fast food, ele trabalha na cafeteria, ele trabalha na lanchonete e no seu shopping favorito. Você sabe exatamente a hora que o crush entra e sai do trabalho. E você vive por lá junto com seus parceiros de crime. Só pra ficar olhando, sabe, pra pessoa e imaginando que família linda vocês vão ter junto. Sabe que família de margarina? É essa família que você fica imaginando. E é bem capaz que você saiba o nome e sobrenome do crush. Mas você nunca teve coragem de procurar no Facebook e nem de pedir o WhatsApp dele. E se você procurou no Facebook, é bem provável que você não tenha encontrado. Porque, na verdade, ele deve ter um outro sobrenome maluco que ele não coloca no crachadinho que deve ser bem estranho. Crush número 3 é o crush Titanic. aquele que você não sabe se rola ou se afunda. É o crush que você já tem um certo tempo de convivência, sabe? Você conhece ele do cursinho, da faculdade, do Facebook ou até mesmo vocês têm amigos em comum. O fato é que vocês conversam sempre se trombam em tudo quanto é lá. E sim... Vocês se namoram O mundo sabe que você namora o crush Menos o crush Porque você não informou pra ele que vocês namoram, entendeu? Afinal de contas, se o crush não sabe Não tem como ele terminar com você E vocês aí do outro lado, sabem por que desse vlog todo falando sobre crush? É porque eu vim dizer pra você Eu vim dizer uma coisa muito importante Eu vim dizer que o crush pode ser seu sim Deixa eu te contar a minha história Sabe o crush Titanic? Então, eu tive um por mais ou menos 5 anos Eu tomei vergonha na cara e rolou E qual foi o segredo? Iniciativa, o não, a bota, o pé na bunda a gente já tem Então se você não corre atrás de um sim e de conseguir aquilo que você quer, nem que seja um papinho Você nunca vai saber, sabe? Nunca vai ter valido a pena você ter tentado Aí você vai ficar naquela expectativa, nossa poderia ter sido E poxa, isso é tão triste Então vamos pensar assim, se o seu crush for o crush do busão você tá dentro de um ônibus, cara, não custa nada você chegar nessa pessoa, encostar nela de repente, sei lá, opa, desculpa, e dali começar uma conversa. E se você tiver 3G, você até pode, antes de sair no seu ponto, ou do crush sair do seu ponto, você perguntar, nossa, você é tão legal, posso te adicionar no Facebook? Tira o celular e... Pronto! Adiciona a pessoa! Se o seu crush é o tipo, felizes para sempre, muito provável que ele já tenha notado sua presença por ali. Então é muito simples, por exemplo, se ele trabalha numa cafeteria, você pode chegar no crush e falar assim, viu, então, eu não sei o que eu quero hoje, você poderia me indicar alguma coisa? Qual o seu sabor preferido de café, de chá, o que você quiser pedir, sei lá. E desenrola uma conversa, desenvolve a conversa nisso daí. No final você fala, poxa, você é tão legal, posso te adicionar no Facebook? Como você tá lá? E pronto, você já tem a pessoa no Facebook Dali pra frente é tipo muito mais fácil de conversar E se o seu crush for o crush tipo Titanic Vocês já conversam, provavelmente seus amigos devem ser amigos parecidos você já tem uma certa quantidade de coisas que um sabe do outro Então não custa nada você convidar o crush pra sair Sei lá, tem tanto filme no cinema por aí, sabe, estreando Tanto filme foda, que eu garanto que se você chamar o seu crush pra sair Ele vai aceitar E dali, bom, é só arrasar e quem sabe o crush acaba não virando um ficante, um peguete, um rio colorido, ou até mesmo acaba saindo um namoro, isso tudo. Se você aí do outro lado gostou das dicas, não se esquece de deixar o seu joinha e se inscrever no canal pra receber mais notificações. E quem sabe a sua amiga aí do outro lado que tem um monte de crush, se você enviar esse vídeo pra ela, vai que ela toma coragem. Ou melhor, você aí do outro lado que tem um crush, pode enviar esse vídeo pro seu crush. Talvez ele entenda ou ela entenda indireta. É isso aí pessoal, até a próxima e falou!